Hei hei! Hey, e e sejam bem-vindos a mais um vídeo E o Clube Br Br Brasil voltou, gente Nossa, que delícia Nem eu tô acreditando o que tá acontecendo, tá? Sabia não? Vamos começar aqui digitando cpbrasil.pw É o nosso site Tá normal, gente, o site Já entrei e olha, tá funcionando normal, cara. Não. Eu não tô nem acreditando no que tá acontecendo. É, eu vou explicar aqui. É, eles não excluíram as contas, ou seja, para a nossa segurança. Olha isso, gente. Não excluiu as contas. Graças a Deus, né? Porque eu não ia fazer outra conta. Não iria. Para jogar continuar jogando Clube Brasil, é necessário o transferir o um nosso executável. Aí você clica em saber mais. Você baixa normal, como de sempre. Eu vou baixar aqui para o Índio Nunes. Que é o meu sistema operacional Vou colocar aqui na alba Downloads Salvar E eu tô com um novo novo, novo bagulho, gente um Novo navegador, ó Para GX Que é muito melhor, E é para os games Aqui tá baixando aqui em cima Não é mais o Chrome Porque o Chrome tava muito ruim travando o PC Eu não aguentava mais Quase tive um filho Entendeu? E é só vocês verem aqui no Twitter no Twitter do Me segue no Twitter, gente. Entra no meu Discord. Depois que baixar, gente, vocês vão lá na sua aula Downloads. No, no Windows Explorar. Eu vou aqui também. É bem fácil, gente. cupin Brasil. Vou clicar e ele vai instalar. Eu tô instalando logo para dizer que tá funcionando, gente. Voltou. Voltou ontem, sábado, dia 9 de setembro de 2022, gente, é só pra se despedir. Eu acho que eles vão continuar, eu acho, por um ano. Vai, eles vão continuar por um ano, não sei. Então. Eles falaram que voltaram temporariamente, mas eu acredito que vai continuar um tempo, né? Olha, gente, já abriu já, que legal. precisa fazer nada. Pronto, gente, já baixou. Vou deixar o link do, dessa página aqui. No, comentários fixados Eu saí do Clube Ping Brasil também Eu já posso fechar aqui O Twitter, voltamos temporariamente tá? eu, Ainda bem que eu não parei de seguir eu, eu tava assim, eu falei Ah, mas mas quando eu vi que não precisava criar a conta O Guido até entrou, o um Enquanto Prometido Ele devia é, fazer a festa Pinguinando, né gente? Pra gente se despedir Mesmo mas é engraçado que eles não excluíram os pinguins, ou seja, nossa segurança tá em risco, é Em Caio Magas? Olá, gente, muito, muito Twitter aqui, todo mundo se divertindo, é isso, eu vou entrar na minha conta Olha, eu acho que eu esqueci assim. eu ah, lembrei Olha, gente, que legal, velho, na moral, Brasil voltou, joguem, tá, tá funcionando normal suas contas, você não precisa criar Siga no o Twitter, o meu Twitter Aqui, abaixei Baixei. Isso aqui é o que Não precisa disso. Olha o tanto de clube pinguim. Ô, oh, louco, meu. Ó, oh, tá bastante vazio. Eu não sei se os códigos estão funcionando. Eu acho que não. Mas se funcionar, eu trago o um vídeo pra vocês atualizado. Aqui no ventilador. Só pra dar uma olhada. Ele ficou bonito agora, Bem grande, tá sem anúncio. Sem... Teve anúncio? Sempre teve anúncio? Não sei também. Meu Deus, tá muito alto. Melhor assim. Ah, tá funcionando normal, parabéns. Outem, tem bastante gente online, hein? E vai ser legal, né? Vamos se divertir, aproveitar. Gravem. Que o bagulho vai ser louco, tá? Eu tô até, ah, eu tô até ganhando dinheiro. Ó, oh, gente, como eu tô. Tá tudo certo. Que isso, DLC! Que isso! Então, até a próxima, gente.